bom pessoal mais um conteúdo para você de forma totalmente gratuita e ainda em tempo real beleza então direto do meu perfil mesmo profissional real tempo real aqui nesse momento que eu tô gravando esse conteúdo aqui para você tá então eu fui abrir o meu instagram já me apareceu para mim de forma automática já essa mensagem ok ó tente novamente mais tarde limitamos a frequência com que você pode realizar certas ações no instagram como deixando de seguir pessoas para proteger a nossa comunidade então por que isso aqui gente porque eu tava deixando eu deixei de seguir muita gente de forma repetida tá a cada uma hora uma hora e pouco né alguns minutos até ok deixei de seguir é de 100 pessoas tá sem 70 80 pessoas variado tá bom nesse processo ok Aí você deve perguntar assim, mas por que que você faz isso? Mas por que? Porque eu não quero gente que não faça sentido pra mim. Aqui é no meu perfil, então, não importa, eu, eu não ligo que, que perca, que eu perca o meu perfil. Eu faço outros, outro, tá bom, gente? Eu, eu, não, eu, eu não tenho essa. Então, pra compartilhar para você aqui em tempo real, que talvez também possa acontecer com você. E você possa ficar assustado e você não sabe o porquê, ok? Já te passei pra você aqui já, ok? O, o motivo e mais ainda o problema. Tá bom? E para você não cair nessa situação que eu caí, então eu super recomendo que você deixe de seguir ali 30, 50 pessoas a cada 3, 4 horas, tá bom? 3, 4 horas ali, no máximo 5 horas, ok? Então deixa de seguir 50 pessoas, aí deixa passar 5 horas, aí você deixa de seguir mais 50 pessoas, tá bom? E aí você faz três vezes no dia, é isso, tá bom? Faz isso no máximo, no máximo três vezes. Se você passar disso, já né? Pode acarretar nesse problema aqui, OK? Então, é, você já fica já limitado, certo? Que você fica limitado de utilizar o teu perfil, certo? Você você fica aqui sem é, você fazer algumas ações, tá? Aqui dentro. Então, ele te permite aqui é, você só fazer só coisas simples aqui dentro, tá? Vou dar aqui um OK, ó. OK, tá? OK, ó tá dando uns bugzinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Dando ok, dá ok aqui por várias vezes, certo? Bug, bug, bug, pronto. Ó, certo? Então, olha só. Então, é aqui como ele me limitou, ok? Então, eu vou ficar aqui mais ou menos aqui umas três horas, é. 7 horas tá bom isso vai variar bastante ok então eu não consigo fazer né algumas ações aqui como aqui ó como também fazer um tipo de postagem ok até também é, comentar curtir ok ó por exemplo aqui ó eu vou, vou curtir aqui tá vendo aqui ó eu não consigo tá vendo aqui ó olha só tá vendo aqui eu não consigo curtir tá vendo é uma das, uma das ações também que eu fiquei impedido de, de executar né de trabalhar aqui no perfil tá no meu perfil tá bom aqui eu vou dar um ok aqui ó vou entrar aqui ó aqui é esse aqui é o meu perfil tá vendo aqui ó esse aqui é o meu perfil mesmo profissional tá bom só para vocês ver aqui como eu não eu não tenho medo não tenho medo eu recupero tudo mesmo tá eu já recuperei diversas vezes já esse perfil aqui certo por várias situações então eu não tenho medo Isso que pra mim tanto faz como tanto fez tá bom não tenho medo certo então é aqui uma das ações também aqui tá ó não consigo não, eu não consigo comentar eu não, eu não consigo é dar um coraçãozinho aqui como você já pode ver que é curtida né de fato certo então eu vou ver que o direct para ver se eu consigo que mandar aqui um direct aqui ó vou testar aqui um direct para ver se vai dar certo Tá bom, olha só, vamos lá. Muito obrigado, daqui, muito obrigado aqui, ó, para um colega aqui, ó. Muito obrigado, daqui. Bom, o direct vai, tá bom. É a, a única coisa que eu não consigo fazer aqui, realmente, só de fato, é curtir, tá? Curtir é também seguir pessoas também. De fato, também eu não, eu não consigo fazer essa ação, tá? Mas aqui, algumas coisas simples que eu consigo, beleza? Mas o ideal é que você tome cuidado para não, né, ocasionar algo pior, beleza? Então aqui é o meu perfil mesmo, certo? Fica pra você aqui essa dica, tá bom? Conteúdo bem rápido bem simples aqui em tempo real, beleza? Um forte abraço aqui, fica com Deus, até o um próximo conteúdo.